Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para o programa wash Ciência e Cultura, vamos brincar. Neste programa, vamos falar sobre Sistema Solar. Teremos entrevistas, música, história, vai ser bem legal. Vai ser sábado, dia 28 de novembro, às 16 horas no YouTube. Conto com vocês, Ciência e Cultura, vamos brincar? Tchau!